Fala pessoal, shalom shalom, paz amor do Messias para todos os irmãos. Matéria importante. Canal Tech, Google, Facebook e outras gigantes se posicionam contra PL das fake news. Olha só, pessoal. Diz assim, ó. Facebook, Instagram, Google, Mercado Livre e Twitter assinaram uma carta conjunta na qual criticam a aprovação do projeto de lei. Aí tem o número do projeto aqui, conhecido como PL das fake news. Segundo as companhias de tecnologia, a proposta atual trata pouco do combate à desinformação e representa uma, abre aspas, potencial ameaça para a internet livre, democrática e aberta, fecha aspas. Olha só. As plataformas reconhecem o esforço do Congresso Nacional de tentar solucionar o problema, mas dizem que os parlamentares estão no caminho errado. Alegam que a legislação poderia ter o efeito oposto e restringir o acesso das pessoas às fontes diversas de informação. Aí diz assim, olha só, outra crítica seria o desestímulo às plataformas na tomada de medidas que mantenham um ambiente online mais saudável. As empresas dizem ainda que o PL poderia causar impacto negativo em pequenos e médios empresários que usam a web para vender seus produtos ou serviços com anúncios. Olha aí, ó, uma das reclamações estaria na necessidade de as plataformas remunerarem os veículos de imprensa que publicam notícias nas redes sociais, embora exija isso o normativo não explica como funcionaria na prática. Como quais veículos de imprensa serão elegíveis a receber pelo conteúdo, por exemplo? Essa medida poderia beneficiar apenas grandes jornais e até blogs e sites que espalham fake news, o que iria na contramão da ideia inicial. Bom, aqui é importante, olha só, quem assina essa carta aqui no final, olha aqui, ó, a carta é assinado, olha só, pelo pelo Google, pelo Facebook, tá? Olha só, Google, Facebook, Instagram, Mercado Livre Twitter, tá bom? Então, uma carta oficial. Então eles dizem assim, olha só: ninguém quer que notícias falsas se espalhem nas redes. Com plataformas de tecnologia, investimos continuamente em recursos e ações concretas e transparentes para combater desinformação. E estamos comprometidas a debater com a sociedade como podemos enfrentar esse desafio e juntos. Reconhecemos. Os esforços do Congresso Nacional na formulação de uma proposta de lei que ofereça à sociedade meios eficientes de lidar com o problema, as da forma como está hoje o projeto de lei. Dá o número do projeto aqui, tá marcado ali. Trata pouco do combate à desinformação. Na verdade, o texto, que ficou conhecido como pele das fake news, passou a representar uma potencial ameaça para a internet livre, democrática e aberta que conhecemos hoje e que transforma a vida dos brasileiros todos os dias. Aí começa, ó. Aí começa aqui, né? Então você veja aqui que as plataformas, né? Fizeram uma carta conjunta aí. Né? Contra essa PL, lei das fake news. Bom, vamos ver no que, que isso tudo vai dar, né? Eu sou o Gleison Santos, vou ficando por aqui. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Curta e compartilhe com seus amigos e familiares.